radical numa pessoa reproduz tudo o que a Globo News fala. Bom dia, companheiros. Tudo bom com vocês? Eu sou a Ana, a Ana Ribeiro, a Ana Ri, a sua comunista favorita. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a esquerda radical. Bom, gente, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por estar aqui. Gostaria de te agradecer por toda a sua colaboração, você que está curtindo, você que está compartilhando. Obrigada! Eu fico muito contente porque eu acho que é importante é, divulgarmos a nossa política, né? Que é uma política que fala diretamente com o povo, né? Com a classe trabalhadora e não com a nossa querida esquerda classe média, pequeno-burguesa, vida mansa, de boa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A primeira vez que eu ouvi a expressão esquerda radical, radical, se referindo a quem a pessoa se referia ou ao que a pessoa se referia, eu juro para vocês como eu pensei que fosse uma piada. Mas aí vendo né, o vídeo da pessoa e tentando entender o que ela queria dizer com a esquerda radical, eu percebi que não era uma piada, era verdade. Essa pessoa realmente se considerava uma pessoa da esquerda radical. Se a gente for olhar no dicionário, um dicionáriozinho qualquer da internet ou mesmo aqueles que a gente compra, o significado de radical vai estar escrito algo como relativo ou pertencente à raiz ou à origem, original, certo? Caracterizado por um sensível afastamento do que é tradicional ou usual, extremado, uma proposta religiosa, etc, etc, etc. Bom, religioso aqui não cabe, mas o restante cabe. Eu queria sim tentar entender o que que é essa esquerda de YouTube essa esquerdinha aqui, que se diz eco-socialista, né? Acho que é esse o termo que essas pessoas usam. É, eu sou eco-socialista? Eu sou feminista? Eu sou defensora dos animais? Eu sou defensora do meio ambiente? Eu sou defensora da puta O que que tem de radical numa pessoa dessa? O que, que uma pessoa que faz vídeo no YouTube e que passou toda a quarentena enfiada dentro de casa para não pegar o vírus, dizendo para todo mundo ficar enfiado dentro de casa, como se fosse possível uma coisa dessa uma pessoa pobre, tem de radical? Gente, o que, que tem de radical uma pessoa que reproduz tudo o que a Globo News fala? O que tem de radical numa pessoa que acredita num cara do STF? O que tem de radical numa pessoa, ou num partido, ou num movimento que fala mal do Lula, por exemplo? O que tem de radical numa, num movimento que vai pras ruas, tipo o Femen, aquele que nasceu na Ucrânia, e tira a parte de cima da blusa e fica lá protestando? O que tem de radical nisso? O que tem de radical em urinar ou defecar em cima de um símbolo religioso do país, que é um crucifixo, ou um Jesus, ou uma Nossa Senhora, ou alguma coisa assim? Radical, pelo pouco que eu conheço de política, é muito diferente disso, né? Vou te dar um exemplo do que é radical. Radical é quem faz revolução, de verdade, não é no YouTube, não. Radical é quem vai pra rua e bota pra fuder Isso é ser radical. Radical é quem lidera os trabalhadores com uma greve de 41 dias até derrubar a ditadura, como o senhor Lula fez. Fez, você gostando ou não, ele fez e ele foi o único que fez isso. Radical é a torcida do Corinthians, que chega na Paulista ou em qualquer lugar, numa multidão arrebentando e ninguém enfrenta. Isso para mim é ser radical. Radical é o trabalhador que levanta às 5 da manhã para entrar no trabalho às 8, Porque ele é obrigado e ele ainda consegue com todo o ódio que ele tem Com toda a revolta, com tudo que ele sente Com toda a humilhação que ele passa por dias e dias E anos e anos e anos seguidos Com uma vida de merda, sem dinheiro mal para comer E ele ainda suporta fazer isso porque ele não tem outra escolha Isso é ser radical Certo? Radical é o PCO, Partido da Causa Operária, que fala mal pra caramba, mas que é um partido Ah, e o PCO cabe numa Kombi. Ah, cabe numa Kombi? Primeiro que isso daí é uma bobagem que não vem ao caso, que é o tamanho do partido. Segundo que o partido pequeno que cabe numa Kombi foi na Paulista e tirou os fascistas na porrada. Isso é ser radical. Agora, você consegue ver essa esquerdinha, tipo Jones Manuel? Ah, eu nem sei, gente, os nomes dessas pessoas. Eu sei quem elas são, mas eu nem lembro os nomes. É, então, essas pessoas aí é que vocês devem saber. Onde que essas pessoas são radicais, gente? O que, que tem de radical em ficar defendendo a STF? O que que tem de radical em ficar mandando as pessoas ficarem dentro de casa? Tem nada de radical nisso, gente. Pelo contrário, isso daí é uma coisa contrarrevolucionária Essas pessoas nos dão a impressão de fazer um papel assim, olha, vamos colocar panos quentes e vamos confiar nas nossas sagradas instituições, nas nossas sagradas urnas eletrônicas controladas pelos generais, para que assim as pessoas não reajam, não briguem, não vão pra rua, não botem por que vocês acham que os bolsonaristas estão firmes e fortes? Porque eles estão, gente. Eles estão na rua, aí. É, já respondi, né? Eles estão nas ruas. Tudo bem, tem meia dúzia agora, mas já estiveram mais. E pior, eles estão nas ruas usando as pautas da esquerda. O que, que tem de radical? e não combater isso. O que que tem de radical em tentar impedir que as pessoas falem o que elas querem falar? Gente, isso é um caô. É um papo furado. Não tem nada de radical nisso. Radical é aquele que vai pra rua e que faz política de verdade. Radical é aquele que dá apoio pro trabalhador que tá fazendo greve. Radical é aquele que não fala besteira quando um governo operário está prestes a subir ao poder, como é o caso do Lula, pela força do povo para combater um golpe. Isso é ser radical. Ficar falando blá blá blá no YouTube não tem nada de radical. Pois é, eu estou aqui no YouTube falando para você que está no YouTube, que ficar no YouTube falando para acreditar em instituição não é ser radical. Eu estou aqui no YouTube agora. Mas quando tem manifestações nas ruas, eu vou. Então eu tenho moral de falar para você, radical, que eu nunca vi na minha frente. Pessoalmente não. Eu nunca vi radicais na Paulista. Pelo menos esses que se dizem como esquerda radicais, eu nunca vi. E as poucas vezes que foram para Paulista, não, tu sendo injusta, já vi, mas vi fazendo merda, falando besteira, falando coisas que o povo não suporta ouvir. Coisas identitárias, coisas que não tem nada a ver. Ah, gente, para! Esse povo não tem nada de radical, não. Isso aí é um monte de lacrador. Apesar que eu tô tomando cuidado com essa palavra, mas... Gente de classe média, gente que tem vida boa, gente que faz USP, que acha que a vida é campus da, da USP... Gente, radical no discurso, eu quero ver ser radical na atitude, eu quero ver ir pra cima, eu quero ver juntar com a Gaviões da Fiel ou com as outras torcidas que também são populares e eu já vi várias delas na Paulista, e combater o, o fascismo que tá assolando as ruas desse país. Mas isso parece que não faz parte do, do radicalismo dessas pessoas, né? Radical é ficar no YouTube ganhando dinheiro. Isso é ser radical. É ficar lacrando. Vou ter que usar essa palavra. Lacrando, fazendo bonito, dizendo que apoia isso, apoia aquilo. Eu nunca vi essas pessoas apoiando o trabalhador, gente. Ou essas pessoas encaram o sindicato. Elas vão lá no sindicato. Ou essas pessoas conversam ali com o trabalhador. ali, ó. Olho a olho, teste a teste. Não, né? Então, gente, não cai nessa de radical, não. Esse povo não tem nada de radical. Esse povo tem outro nome. Agir assim não é ser radical. E chamando o povo para fazer hashtag e encher caixa de e-mails de vereador, de, de deputado. Ai, tem que entupir os e-mails dele. Ah, tem que fazer atos na internet. Ah, tem que.. Esses dias eu ouvi falar que existe agora uma tal de manifestação em segredo. Que porra é manifestação em segredo? É radical ficar inventando nominho as coisas agora? Para, gente. Pode enganar meia dúzia de classe média. Besta que não conhece a rua de verdade, a realidade ali. Mas a esquerda de verdade, que é essa aí que tá lutando pelo Lula, você não conhece, você não atinge, não. Essa daí você não convence, não. Quero ver você convencer o trabalhador, que tá lá no busão lotado se fudendo, comendo marmita, que às vezes não tem nem mistura, como dizem São Paulo, para colocar na marmita que ele leva pro trabalho. O cara que faz bico de de pedreira, 80 reais o dia. Eu quero ver o seu radicalismo, convencer esse cara aí, tá bom, Rascal? Você não é Rascal. Você é um teórico que só fica falando blá, blá, blá, blá, blá. Na hora do vamos ver ali, ó, você não vai. Tá, tá longe de Rascal isso, gente. Muito longe. Então é isso que eu queria deixar aqui pra vocês. Obrigada, um beijo, tamo junto, Tchau.